Eu estimo faz quatro anos aqui no Face. Ontem também teve uma pessoa que perguntou se eu ainda tava morando em Florianópolis. Eu acho que é a pergunta que mais me tilta. E eu tenho certeza que vocês vão começar a fazer essa pergunta só porque eu falei que me tilta. Não faz nenhum sentido essa pergunta. Porque a pessoa pergunta de um jeito, nossa, você ainda tá morando em Florianópolis? Eu não moro em Florianópolis faz dez anos. E absolutamente nada que eu já tenha postado ou feito indica que eu tenha voltado a morar em Florianópolis em algum momento. Eu simplesmente não entendo essa pergunta. É que eu até entenderia se não fizesse dez anos que eu tô Faz dez anos, pelo amor de Deus. Há quem diga que a gente só se torna Verdadeiramente adultos depois dos 25 anos Parece que o nosso cérebro só termina De se formar assim aos 25 Dizem, eu não sei quão, quão preciso Quão exata tá essa afirmação Mas dizem que o nosso cérebro se desenvolve até os 25 Eu percebi uma mudança bem grande No meu jeito de pensar Assim nesses últimos anos Pode ser porque nessa época a gente Geralmente o pessoal tá terminando faculdade, começando a trabalhar Começando a viver essa parte da vida Tô no fim de uma Ashzinha Faz tempo que eu não ganho Uma partida de Ash Só perdendo O mundo todo em uma flecha Nunca mais ganhei Partida de Ash vou O com Ash E quero ver vocês me cancelarem Por jogar com a Ash Breton. Quero ver o cancelamento Ai ai ai Vai ser ela mesmo Ai não Puta Eu tô com errada O mundo todo em uma flecha Nossa que tragédia Nossa que tragédia que tragédia que tragédia Eu vou jogar de Ash Sem a skin de correr Quando você dá slow em alguém Ah que tragédia tudo bem, porque eu sou um novo homem. Se eu fosse o eu de ontem, ia estar tá puto, ia estar tá frustrado. Mas não, eu sou um novo homem. Posso fazer corta-cura também. O corta-cura de Jade é tão baratinho. Esse aqui, acho muito bom esse item pelo preço dele. Meu Deus, ela é muito magrinha. Ah, Não é feia, meu Deus, eu sou muito peituda. Cara, por que que bonecas são tão peitudas? Deve até atrapalhar ela. Tacar a flecha. Olha meus peitão, cara. Essa é a skin mais rara do jogo. Vamos fingir que sim. Ai, que saudades desse barulhinho de auto-ataque de 2009. E só deu certo porque por algum motivo O Lúcia teve que gastar o 15 dele, eu não vi Eu não vi porque que ele precisou Mas ele precisou por algum motivo Fazer a bota, né? Talvez fosse bota play aqui Nossa, a vidinha Ah, que maldade, a vidinha que o Gragas ficou, mano Nossa, que maldade Corre logo, a wave tá boa pra você Mata, se mata, se mata, seja esperto e Mata um O foi eliminado Ué? Oxi! Mentira! Nossa, muito falso o Gragas ter pego essa kill Fazia meia hora já que não tomava dano um Nojo de soraka Não é fácil pra mim colocar em palavras Lógico que eu tenho desse champion Barulhinho do, da, da flecha, muito gostosinho. <risos> Uma flechada na boca do Luciano. Pega o farm. Eu não conseguiria dar chase. Farm Ah, não, de Caim é bom, né? Porque você tem que estacar. Ele jogou muito certinho, não usando W. É estranho isso aqui. Mão Nem pensa nisso. Ih, resetou, não? Não resetou? Ah não, já tinha. Fazia muito tempo, né? Ah, resetou! Que isso? Quanto tempo ela tem pra usar? Quanto tempo ela tem depois que reseta? Foi, foi, foi uns 10 segundos, não? Deixa eu vender isso aqui, eu compro isso? Pera. Ai, eu não consigo fazer essa conta. Não dá. 200. 195. Ah, ah, tem, tem. É isso. 10 de gold, né? Mais 10. E aí tá certo, né? Ah, não, mais 5. Nossa. <risos> O dano que eu tomei foi da Soraka ou foi dos Minions? Tem lifesteal, preciso de lifesteal. Ah, de onde eu vou tirar lifesteal? Eu Ah, o Slow! Cabeludo. O que que eu posso fazer? Eu não... Ah, é BT. Vai ser tão troll fazer BT, não? O sem em Lifesteal é proxante. Fazer uma espada do rei. Tô lado. Fazer uma espadinha do Johnson's. Já virou palhaçada. Já todos os bonecos do jogo fazem. Até a Nami vai fazer a espada do rei. Pera. Ah, e o graça aqui, né? Segurou muito. Não tem fé que ele segurar tanto não. Oh, vai morrer, lixo? Não vai, pessoa que é roubado. Ah, morreu, lixo? Ai, Vex, que isso? A ult queima a roupa. A hora que eu me toquei, que o cara tava ali porque fez o barulhinho do W, já era tarde demais. Poxa, essa skin é simples, mas é bonitinha. Um pouco carente esse craque, assim. Parabéns. Eu não acho tão feia assim não. Tá, ah, não é a skin mais elaboradamente bonita, cheia de pá pá, pá, pá mas. O que, que ela tem de feio? Ela pode ser simples, mas ela é feia? Foi eliminado. Sobe. Sobe. A Sobe. tanto que o Sobe. Sobe. Sobe. mana By the way, se eu tivesse com a runa certa o Gragas tinha morrido aqui. Na moral, eu sou muito ruim de AD Carry e eu consigo ganhar jogo no challenge jogando de AD Carry. Isso deveria servir de inspiração pras pessoas. Ah, o monstrão não é muito monstrão não. Na real, a gameplay talvez seja meio monstruosa. Sério. o <risos> caminho. É, parece passando. Nossa, ninguém tem quarta cura mesmo. Eu não vou na play do Gustavo Monstrão nem me pagando. Foi porque o Caim tava junto. Que isso? Profie um nome e a balança. Ouçam no nome de seu sonho. Sua equipe destruída. Nossa, a Nami jogou. A Nami jogou. Ninguém escapa do meu ar. Sua <risos> equipe. Eles vão conseguir bater no Next, assim. Eu vou ganhar na mega da virada também. Mas desceu. Edu. Nossa. Nada. Nada eu não me acho uma The Carry bom, Reinaldo. Não sei. Eu só acho que eu sou ruim de Carry. Eu não sou tenebroso, mas eu sou, eu sou bom também.